Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tudo belezinha com vocês? Bom, é o seguinte, hoje eu quero falar sobre um tema, é, na verdade eu não vou puxar muitos temas hoje não. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas que eu tava pensando em falar aqui no canal há um bom tempo já. E uma delas é o hábito de jogar videogame. Todo mundo sabe aqui que a gente tem um dia corrido, principalmente você aí que é jovem, você já estuda e trabalha, é, às vezes fica cansado em casa. E aí você só quer sentar ali no sofá e jogar um game, tranquilo. Pegar aquele seu controle ali, botar uma música. E não se estressar, né? Ter esse hábito. E muitas vezes você até tenta jogar alguns jogos e acaba não conseguindo. O que será isso? Por que a gente é assim? Por que será que a gente senta para tentar jogar algo, assistir algo, e nossa cabeça fica ali viajando? Às vezes a gente se transporta pra Pensa em várias coisas e acaba não jogando nada Não zerando nada, né? E acaba não conseguindo assistir aquela série que a gente sempre quis assistir A gente pega o celular, olha uma notificação Responde Às vezes fica só com o catálogo aberto ali Por exemplo, às vezes você vai botar um, um filme na Netflix Você abre o catálogo Deixa lá E fica no celular ali com o catálogo aberto Muitas vezes você só rola o catálogo para cima Vê vários filmes ali Até coloca o início de algum Assiste 15 minutos, depois olha de novo a notificação no celular, e aí para e assistir. Por que, será? Por que será que isso acontece? Né? Eu acho que a gente hoje vive muito bombardeado de informação. Para todo canto que você for, você vê uma notificação. Inclusive, nas nossas residências hoje, tudo está ficando automatizado, né galera? Tem a Alexa, você conversa com ela, ela te dá dicas. Às vezes você está fazendo algo, aí você recebe uma notificação da Alexa. Ou então, às vezes, você tá lendo um livro e aí seu celular toca e você já fica disperso daquilo, né? E o que é que eu fiz pra hackear minha mente e melhorar meu foco O que eu tô fazendo no momento, né? Ultimamente eu tenho usado muito pouco celular, na verdade, né? Eu uso mais pra estúdio, porque eu tenho um estúdio de tatuagem, que vocês podem ver aqui, algumas artes aqui no fundo. Então, é de se imaginar, né? Eu sou tatuador como profissão. E galera, com o estúdio de tatuagem, a gente tem que acabar respondendo, né? O orçamento, se né? a gente trabalha dentro daquele horário, né? Tô evitando responder pessoas fora do horário justamente pra, pra ter um horário, ter uma qualidade de vida, né? Agora que eu tenho uma filha, minha filha tem um ano e quatro meses, né? Linda. E eu sinto que celular tava me fazendo mal, notificação de celular, Instagram. Você às vezes entra naquele mundo ali e fica rolando aquele feed ali horas e horas, o tempo passa você não vê... E aí, eu tava percebendo que eu tava deixando de fazer várias atividades que eu gostava por falta de tempo, por quê? Porque a gente acaba ficando muito disperso, né? Um dos fatores é que a gente vai ficando viciado com notificação. Então, muitas vezes a gente vai jogar um game, a do game, aí bota o celular ali em cima, gente tá jogando, pá, e quando chega uma notificação, a gente já para o jogo pra ver a notificação. E isso é errado, né, galera? A gente tem que aproveitar melhor o nosso tempo pra tudo que a gente tá fazendo e direcionar, né? Claro que a gente não vai ficar completamente à parte do mundo e se desligar completamente do mundo. Não é isso que eu tô falando, até porque tem certas situações que você tem que estar tá prestando atenção a alguma mensagem, a uma notificação, você tem que estar tá ligado ali no celular. Mas tem a hora do lazer também, a gente tem que saber separar isso, né, galera? Tem um momento que você tem que sentar ali, só você e um livro, ou o que é que você esteja fazendo, ou se estiver estudando ali para algum concurso, é, se você estiver se preparando para alguma prova, se você estiver querendo ficar imerso em alguma coisa, você vai ter que dar um pause nas notificações ali, pegar seu celular ali, ó, virar a tela dele para baixo, é, diminuir o volume ou até mesmo desligar e se conectar se conectar com o que você está fazendo, entendeu? Sei lá, cuidar da sua filha ou seu filho, se você tiver filho aí, não sei, se você for um adolescente aí, se você sei lá, gosta de jogar, se você quiser se conectar com o jogo ali que você está jogando, então o melhor é você se distanciar de qualquer tipo de distração, seja ele um celular, seja ele uma pessoa Você pode chegar com a pessoa, é, se, por exemplo, se você tem uma namorada, ou um, uma esposa, ou alguém em casa, uma mãe Você pode falar, ó oh, mãe, aqui, esse aqui é meu horário de lazer, é, dessa hora aqui até essa hora aqui é, Por favor, tenta não me incomodar, ou então tenta entrar num consenso ali com as pessoas próximas a você para elas entenderem que você também quer ter o seu espaço, né? quer ter o seu momento ali, ou se você mora sozinho ali, né, você não precisa se preocupar muito com isso, mas é, você tem que saber se distanciar um pouco de notificações e, e do resto do mundo quando você quiser se conectar a alguma coisa, ou estudar, ou assistir, ou aproveitar, ou consumir algum material de fato, você deve estar ali, né, no que você tá fazendo, porque pense comigo galera, se a gente for ficar é, fazendo tudo disperso, é, você falar pra mim que você assistiu um filme... Tendo que você ficar no celular enquanto tá assistindo o filme e você não assistiu o filme, velho. Sinceramente, eu acho que boa parte do filme ali você. Ou você não, não prestou atenção, ou você acaba é, pulando alguma coisa e entendendo o filme completamente errado. <risos> entendeu? Ou o jogo. É, muitas vezes você começa um jogo. Eu acho que tipo assim, você começa um jogo.. Às vezes tem jogos extensos que você demora ali. Sei lá o jogo mínimo, o mínimo hoje é 8 horas, né? Uma campanha, assim, um jogo offline. Aí você vai jogar um jogo, vamos supor, que tem mais de 100 horas. Aí você entra naquela história ali, tipo Shadow of Mordor, que eu zerei em pouco tempo. Você entra naquilo ali, começa a entrar naquele universo. Aí vamos supor que no meio do caminho você para e vai jogar outro jogo. Só que o jogo ele tem uma história um pouco complexa, né? Aí quando você volta pro jogo anterior, que você parou, você já não lembra mais o que você estava jogando Você não lembra muito bem os golpes que você... é ou não é? Você já não lembra mais da história Então você já desconectou seu cérebro daquilo E às vezes acaba ficando chato Ou você acaba não zerando Você abre vários jogos Começa a jogar Joga 15 minutos de um 10 minutos do outro Às vezes joga um bocado Às vezes joga bastante Um, não sei, horas tipo, Mais de 30 horas E aí acaba abandonando Tipo, deixa de zerar um jogo que você gastou várias horas ali, já tava na metade e poderia ter finalizado, porque você começou outro por causa de ansiedade, galera. Que hoje a gente vive nessa ansiedade de querer consumir as coisas e acaba não separando, né? Então, o que é que eu acho? Eu acho que, tipo assim, se você for jogar um jogo, escolhe o jogo que você quer jogar e persiste nele do início até o fim, tá ligado? Você persiste ali, tenta zerar o jogo, é... mas é aquela coisa também, você tem que entender o feeling do que você quer fazer no momento. Ah, eu quero ler um livro de terror, aí vai que você tá passando por um momento da sua vida que é um momento difícil e muitas vezes não é legal pra você naquele momento ler um livro de terror, né? Muitas vezes é melhor você ler um livro de autoajuda, talvez, não sei, eu não gosto muito, mas sei lá, entendeu? Vai ver alguma história interessante, alguma biografia, talvez aquilo te inspire, talvez aquilo mude até a sua mente, entendeu? Então isso vai depender muito do momento da sua vida, entendeu? Você sentir o feeling do que você quer consumir. É ali, por exemplo, no fim de domingo. Você só quer um filme de ação pastelão ou alguma comédia. É, então você tem que saber o feeling do que você quer consumir no momento, entendeu? Eu nos videogames já percebi que meu cérebro funciona da seguinte forma. Às vezes eu abro um jogo para jogar, fico me forçando ali horas e horas e horas. Poxa, esse jogo tá um saco. Aí o que é que acontece? Eu desinstalo o jogo tempo outro jogo não do mesmo estilo tipo às vezes eu saio de um fps e eu vou para um rpg às vezes no mesmo dia o rpg acaba me cativando e eu fico viciado no rpg tá ligado e já que o jogo de fps não tava me satisfazendo tanto para aquele momento e aí talvez daqui a alguns meses algum tempo eu volto a jogar fps e acabo gostando novamente porque porque não era o time de eu jogar aquele jogo no momento porque eu não tava querendo jogar aquilo, tava me forçando, entendeu? Eu acho que vocês devem buscar jogar o que vocês querem, sentir aquele feeling ali, testar algumas coisas diferentes, né? Vai testando, testando, você vai acabar se identificando com algum tema e você vai ficar imerso naquilo, focado na. Isso vale para tudo, vale para música, vale para filme, vale para jogo, vale para qualquer tema, se você quiser estudar alguma coisa que não seja por faculdade, se você quiser estudar em casa apenas para aprender, você tem que saber o que você gosta para focar naquilo, que aí sua mente vai funcionar muito melhor e você vai captar muito melhor. E depende da personalidade da pessoa, né galera? Eu mesmo sou artista, gosto de desenho, sou horrível em cálculo matemático, entendeu? Desde a época da escola eu tirava nota ruim com fazendo cálculos matemáticos, porque eu nunca gostei, entendeu? Não é da minha personalidade gostar, de matemática, já tenho amigos engenheiros que fazem mega cálculos, amam ficar ali fazendo cálculos por hora, programadores que gostam disso, vai muito de pessoa galera, então você tem que descobrir a sua aptidão, o que você gosta de fazer e saber intercalar o seu tempo livre com as coisas que você gosta, é, se desconectando um pouco de, de celular e notificação que vai acabar te atrapalhando, depois você vai ficar frustrado é porque você não soube aproveitar o seu tempo livre. E vai ficar falando. lá ah, porque eu trabalho o dia inteiro. Não tenho tempo de jogar. Não tenho tempo de fazer isso. Nunca tenho mas Se você for bem mesmo. Você tem algumas horinhas diárias. Para você consumir o que você quiser. Você só não organiza o seu tempo ali. Para você consumir melhor. Tudo que você quer, entendeu? E separar sempre um tempo para a sua família. No meu caso, um tempo para minha filha. Você tem que saber o feeling do momento das coisas. saber equilibrar tudo dentro do seu dia ali. Para você conseguir produzir. Trabalhar. Fazer o que tem que ser feito e também hobby, né? Fazer alguma coisa que você gosta no seu tempo livre, porque isso é muito importante para sua mente, para sua saúde mental. Não adianta você dizer que é saúde mental só trabalhar e nunca se divertir, porque não é, entendeu? Então você tem que saber separar o seu tempo certinho para cada coisa, entendeu? Galera, esse foi o tema de hoje. Eu queria falar um pouquinho também sobre platinar jogos, né? Quem gosta aí, quem é mais heavy user, hardcore, e gosta ali de pegar um jogo pra militar, pra platinar, pra fazer os mil g né? Essas pessoas, elas já são um pouco mais avançadas. Elas realmente gostam de, do ato ali, de zerar o jogo, né? De completar tudo. Chamam de completacionista, né? A pessoa que gosta de colecionar. Então, assim como tem gente que gosta de colecionar troféu, gosta de colecionar bonequinho, tem gente que gosta de colecionar jogos de videogame, né? Esse eu zerei, esse aqui eu também fiz tudo Esse aqui eu fui naquela missão ali Entendeu? Então tem gente que ama fazer isso Eu, particularmente, só gosto de fazer isso Quando isso ocorre de maneira natural Por exemplo, eu comecei a jogar o The Witcher 3, né? Eu zerei, na verdade, no Xbox One S Quando eu tinha o Xbox, né? Que ele acabou queimando E aí no momento eu tô só no PC Tenho até que arrumar ele Eu comecei a jogar o The Witcher 3 Fiquei viciadaço no jogo Eu fui jogando, jogando, jogando Fiz todas as DLCs quando eu vi lá, de um jeito, tinha platinado o jogo, tinha feito tudo que o jogo tinha disponível. Por quê? Porque pra mim foi tão divertido, mas tão divertido, eu fiquei tão imerso naquilo, que eu fiz sem ao menos sentir, entendeu, galera? Também tem a ver com o que eu falei anteriormente, que é você seguir o feeling do que você quer no momento. Que não é saudável você xingar pra platinar um jogo sem você tá gostando, tá ligado? Igual é, falam aí que tem várias garapinhas aí que os caras pegam, né? Pra jogar uns jogos simples aí de umas empresas aí. Os videogames, porque tem esse negócio de score, né, de fazer pontos, um, um, e aí os caras têm esse negócio de ego, de ter vários pontos, que eu acho ridículo, sinceramente eu acho ridículo isso de você ficar se achando que você zerou vários jogos, quando na verdade você é um animal, porque isso não te faz melhor do que ninguém, você zerar jogos, você, você sabe chama os videogames, muito faz melhor do que ninguém. Eu jogo para me divertir, muitas vezes eu abro um jogo ali, jogo do jogo, não gostei, fecho, não tô nem aí se, se eu não vou finalizar ele, porque eu não vou ficar me forçando a fazer algo que eu não gosto, entendeu galera? Mas tem essa galera completacionista aí, que gosta de zerar vários videogames, e é legal, então você tem que saber o fim do que você gosta, do que você tá fazendo, e pra você acabar é, se divertindo, né? Porque na verdade, videogame é diversão, não é trabalho. Entenderam? Então, se você achar que você tá fazendo um trabalho da escola Se você está fazendo um trabalho, joga jogando videogame Então pare agora o jogo que você está jogando E vá jogar outro jogo, cara para você se divertir Saiba utilizar muito bem o seu tempo livre Entenderam? Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado do papo Na verdade foi mais um papo do um vídeo de temas, né? Dessa vez eu decidi não abordar temas Sobre filmes e jogos Eu decidi comentar um pouco sobre... Sobre o hábito de jogar videogames e platinar jogos, né? Então valeu, espero que vocês tenham gostado. Vocês estão no canal do Luke Martins. Se você curtiu esse vídeo, já comenta aí, já dá aquele subscribe. Se inscreve aí para dar aquela ajuda, aquela moral, aquela força. O canal continuar crescendo, compartilhar com mais pessoas, valeu? Obrigadão a todo mundo aí. Fiquem com Deus e tenham um bom dia. Você tá no canal do Luke Martins e até mais.